Iniciei. Agora agora sim. E aí, gente? E aí, pessoal? Top. Bom que alguém assista aí. <risos> Põe no baú? Não. Pode vender se col quiser. Cole uma pra você poder completar a tarefa. É, então. Vou colher aqui. Aí, deixa eu... Olha daí, Aí, vou colher. Vou vender aqui. Vou completar a tarefa. Deixa eu colher o, as outras a, amanhã aqui Quando uhum. der Compra mais 15, Sim. compra mais 15 de ó. Você vai lá? É, bora... a gente tem que ir lá na comprar a vara Se... sei é que pesca, é melhor olhar você comprar a vara okay. Vai lá Prêmio. antes de mim é, Eu fui pelo caminho errado, mas eu vou por aí mesmo Deixa eu pegar outra tarefa que eu concluí aqui Não Boa Aí, ganhei 100 ouro Eu esqueci de vender os peixes Vendeu agora? Não, eu vou vender. Já, então, porque, mais, Tá chega. aberto. Vender. Ah, achei uma concha Sim. da hora aqui, ó. Um. Ver se Berbigão, achei. Safe, claro. Vou pegar um dente de leão. Hum? Eu vou. Só um é Hum. Eu vou pegar a cebolinha lá embaixo. Beleza, eu vou comprar aqui. Ah, tá trancado hein. Aí, abre. abre. Pegou um peixe aqui já, vamos ver. Só porque eu falei que ia pegar cebolinha e não tem nenhuma. Então. Cebolita. É. aí. isso, mano? velho? Tem um bicho verde. Apareceu um bicho verde aqui, mano. O que aconteceu, velho? Como esse jogo tá diferente. Hum? Vai, eu cheguei aqui na praia. Se quiser comprar isca, nem tem dinheiro. Ah, então. Complica, complica. Aí, finalmente o peixe tava demorando. Peixinho. E o peixe tá Ah, é sério, Vou pegar um negócio perfeito um negócio para. Arenque. Uhum. Nossa, assustei. Vou pescar o último agora. Nossa, não peguei um Mingue aqui, desgraça. Dia de pesca foi bem ruim. É, então, pesquei meu último, minha última Alga, já que eu subindo lá. Pra vender. Mas a gente precisa conseguir logo uma bolsa, velho. Real. Aí peguei uma enguia. Meu último peixe é uma enguia. Que bom! Vamos ver. 89 novo recorde. Foi o mesmo tamanho que você, né? Que é sua. Aí sim. 89. Agora eu já vou vender tudo aqui antes que apareçam os bichos. Eu vou quebrar umas pedras também é Nossa, eu esqueci pedra? de comprar Não, eu vou quebrar aqui só pra... Ah, tá. Olha <risos> <risos> oh, o emo, andando na chuva de noite Esse cara é retardado Aí, beleza. Tô esperando, já vou entrar dentro de casa aqui, né? Aí, não pula ainda rapidão que eu vou uhum. fazer um negócio. Parece é nível 2. Coleta nível 1. Um. Motivo nível 1. Um. Essa é nível 3. Ah, mas eu não vou pular ainda, não. Tá, tá. Nossa, deu mais do que esperado. Não, não, não. Você vai realmente almoçar... Não, já, eu já comi. Já comeu? Eu, eu tô escrevendo um negócio aqui, mas... é. Coisa rápida, é, eu já tô indo. Tô Aí, chuva de novo aqui. É é, ainda não tá pronto pra colher. Ai. Os nós não estão prontos. Vou fazer. vou fazer a bola, já tô indo pra pesca. Ah é, então, bora lá. Nossa, nós temos que dar uma limpada nessa área aqui da frente. Tá muito difícil de locomover. Eu tô indo lá, lá pra praia pescar. Aí tem que lembrar de comprar xeriveas na volta. É então. Nossa, velho, eu tô tentando passar pelo labirinto. Aí ah, então. Muito organizado aí. Preciso organizar mais isso aí, pra melhorar. Aí uma concha, já chega como? Concha. Pá. Meu, concha. veio dourada concha. É o é a concha O lobo? É o que? A concha arco-íris? Não, a concha é normal A concha é normal Na uhum. dourada Veio com a estrelinha, ah, tá estrelinha dourada dourada uhum. Meu Deus. Nossa, ele pesca mal perto do negócio eu... dele, ali ali? É, então. <risos> tá até nervoso. Meu, é eu ainda pesco. não conheci as 25 pessoas, velho, eu tenho que conhecer. Eu já é aquele conheço. cara cabeludo que mora aqui na praia, né? É, aquele cara. Ele literalmente fica aqui ou na ponte ou em algum lugar que eu desconheço. Eu não sei onde ele vai. É, então. Quero esperar esse. Esse pescador velho aí pra entrar no. Na loja para eu poder vender a concha. Ó, oh, bate o recorde aí. do Alibuot. Dá fazer um peixe perfeito, eu não faço. Aí eu vou vender pra ele. Aí ah, fiz perfeito. Vamos ver? Tá, eu vou Bom comprar lá. Eu vou comprar lá 15 a rapidão. Uhum. Na eu vou lá comprar as de plantar as de e voltar. Meu, acho que eu sei o que aconteceu, né? Porque eu, eu colhi as que você plantou, né? É, esse daí. É, eu devia ter deixado você colher e colher as minhas. Não, eu vou colher as suas agora. Vou colher as suas. Dá na mesma? Dá, dá. Ah, então Só tá, tá. precisa ter A gente precisa ter nível 2 de, de plantio, sabe? Uhum. Aí, beleza. Comprei as que eu vou, vou lá. Alga um... não, é em guia. Quero alga não, sai fora. Meu suspeito. Ah não. Ah, eu pensei que eu já comprado mais agora. Uhum. Complicado. E lá vai mais um dia de pescaria. É, então. Longos! Hoje é que dia, velho? Eu não consigo ver. Hum? Hoje é que dia da semana no Sardew Valley? Sardew é sábado, dia 6. Maior é o aniversário do ver? prefeito. É, o gravador tá na frente. Ah. <risos> eu vou trocar de lado depois. <risos> Óbvio, dois peixes seguidos. Não. Mais valorizado uhum. É, e nem daria mais é, Ele fechou Ah, é, então Eu vou conseguir vender as, Opa, quatro, peguei as 4 As 4,40 Antes dele fechar Eu vou ver vamos vamos conseguir a vara então A mochila né? É A vara e a mochila ou a gente pega a mochila depois? A vara e a mochila, a vara e a mochila Sem espaço para minerar é horrível, velho Fica com... É então. Ah, eu vendi minha vara de bambu, velho Tá ocupando espaço inútil aqui Ah então Joguei fora na verdade, vender eu esqueci anda sim, provavelmente é uma boa quantidade de minerais Ó, oh, o cara me deu uma espada. Boa. Em que andar tá? Não, eu ainda não, não vou entrar na mina agora não. Ah, tá. Só queria a espada mesmo. Me demorou uma hora para achar um peixe, velho. Ele foi minha guia. Meu amigo. Uma hora do jogo. Ah, então. Nada, eu vou descer um nível na mina pra... só pra... Nossa, peguei uma enguia ridícula. Enguias. Aí ah, eu peguei um cobre agora. Tem um cobre. Opa, mais um enguia, três enguia no mesmo dia. Me deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu vou, vou matar aquele mosquito pra fazer isca. Boa. Ó, 102. Perfeito. Vou pescar mais um peixe e vou pra casa. Beleza, eu tô. Eu desci dois levels na mina e eu já tô voltando pra casa, velho. Então. É melhor voltar já. Aí. Peguei. Ah, Arenque, mas tipo... Não tem o que substituir. Ah, velho, e agora? Eu tenho que jogar essa chuva no lixo e pegar esse que ele tem que ficar com estrela. Tô indo pra ah. house. Precisamos de, de mais espaço Aí eu vou te dar as iscas pra tu botar na sua vara e pegar mais fácil os peixes Sim Eu consegui um pouco de... De cobre aqui Pronto ele tá sem espaço no inventário, né? Aqui tô, mas eu vou vender tudo já. Ai, Monstro! moço. O sacado parece mó menor que a minha, mas é igual Ai, por dentro. Consegui vender tudo. Aí, deixa eu matar esse bicho aqui. Eu vou deitar aqui. Beleza. Vai finalizar já? Bora. Boa. Matei o bicho aqui, rapidão. Bora. Tô dormindo. Estou indo, estou indo. Dormi. Ó oh, dia bom, dia bom. Valeu. Vou finalizar Calma, eu o já vídeo. já vou pular. Por aqui. Também.